Pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, certo? É... Hoje vamos fazer mais um passo a passo, um vaso boneca, certo? Para plantar, ok? Então vamos precisar ó, de uma... A garrafa dessa daqui, de desinfetante, amaciante, alguma coisa. Que seja dessa forma aqui, ok? E um pedaço de isopor, certo? Aí agora vamos fazer só uma marcação para a gente poder cortar aqui é o formato da nossa boneca que é mais ou menos só certo? vai ficar assim vou, Aí vou dar só um fiquezinho aqui assim essa parte da frente alta e a de trás baixa ok aí com o isopor que já tá aqui eu vou só marcar aqui mais ou menos o meio e vou abrir aqui um buraquinho Então aqui já abri, agora vamos só encaixar, ó. essa parte é aqui, aí vamos começar aqui ó, igualar essa parte todinha, ó, Bom, pessoal, aqui já tem essa nota de cimento e água, certo, e esses panos aqui ó, aí vamos envolver eles aqui dentro para a gente começar a colocar aqui na peça, certo? Pessoal, é aí com o daqui, ó Vamos dar uma preenchida aqui, ó Fazer parte daqui de baixo Certo? Aí com essa notinha aqui, ó A gente começa fazendo assim Foi assim a peça fica por 24 horas, certo? Pra gente começar a dar uma preenchida nela Aí aqui eu já tenho essa peça aqui pronta, ó, certo? E essa massa aqui, ó, é uma de cimento pra uma de areia e vamos já preenchendo ela todinha. Então eu vou logo um umedecer com água pra gente começar a preencher, Certo? A gente, fica mais ou menos assim aí com, a, com o cabo do pincel. Ainda só as entradinhas assim. Ó, aí, vamos esperar até amanhã essa peça secar para gente modelar ela. Pessoal é só, a nossa peça secou, se lembra que a tampa que a gente não tirou da garrafa, então eu esquentei só a ponta dessa chave de fenda, ó, e fiz aqui o furo da drenagem, certo? E aqui vamos fazer nessa mesinha que já tem aqui no canal o passo a passo dela, certo? Eu vou deixar no link aqui, vou deixar o link na descrição desse vídeo, para quem quiser aprender, se interessar, ok? Então vou colocar aqui, e a massa que nós vamos usar é um adecimento, para uma de areia, ok? Para a gente começar a modelar a nossa boneca. Ó pessoal, fiz aqui o vasinho, certo? É, agora vamos esperar secar por 24 horas na sombra E quando secar Aí vocês, ó, lixa Pra ficar igual esse aqui Lixa, se vocês preferirem também colocar é, é, Dentro de uma vasilha com água por 24 horas Não, por 3 dias Certo? para depois é, pintar e fazer o que vocês quiserem Ok? Esse aqui eu vou colocar mais água Só volto com vocês agora só pra pintar Ok? Então tá aqui nossos bonequinhos Pra plantar Ó pessoal Voltamos agora para pintar Certo? Não esqueça de fazer essa parte aqui Esse acabamento aqui também Tá bom? Vamos usar as tintas que temos em casa Vou usar aqui ó esses pigmento, corante, né, misturado com, com tinta branca. No caso eu estou colocando tinta branca para tecido, mas você pode estar tá colocando qualquer tinta branca, certo? E fiz essa tonalidade aqui, é um marrom bem claro, para fazer a pele da boneca, certo? Vocês agora me acompanham. Pessoal aqui eu fiz só é, melar o vermelho e limpar assim no pano Pra gente fazer aqui a bochechinha mais rosada e fazer alguma maquiagem nela Pessoal, agora só com a pontinha aqui, ó, a, do pincel, eu vou fazer só umas bolinhas. Só pra dar um destaquezinho nela. Aí eu vou pintar, fazer essas bolinhas, branco também. E intercalar com o vermelho. Ó oh, pessoal finalizei aqui certo e usei esse verniz aqui spray ok nossa boneca para plantar espero muito que vocês tenham gostado quem já gostou é... aproveita se inscreve no canal ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para o próximo vídeo também certo compartilhe pessoal esse vídeo com os amigos de vocês que gostam de artesanato com cimento, certo? Deixa seu joinha, comenta lá embaixo se gostou e até o um próximo vídeo, se Deus quiser!